É uma grande alegria falar sobre Fernando Haddad e apoiar com muito entusiasmo, com muita convicção, sua candidatura a prefeito de São Paulo. Conheço Haddad há mais de 20 anos, desde que ele era uma liderança estudantil na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Depois acompanhei sua trajetória acadêmica em economia, em filosofia política, desempenho excelente no Ministério da Educação, com o apoio da imensa maioria de professores, entre os quais me incluo, e deixou um legado importantíssimo, principalmente em relação à inclusão daqueles que na história do Brasil foram permanentemente excluídos do acesso à educação e à cultura.